Internet rural, qualidade das conexões, infraestrutura de telecom. Esses são três pontos que estão entre as metas do governo para 2014. Acompanhe na reportagem de Daniela Proença. Os números mostram. A internet já é realidade para boa parte do Brasil. São 125 milhões de usuários da web no país. Um aumento de mais de 200% em três anos. E esse incremento não ocorreu apenas entre as classes com renda mais alta. Hoje, 9 em cada 10 moradores de regiões pobres em grandes cidades têm celular. A web já chega a metade dessas casas e 52% dos moradores das áreas com renda baixa têm acesso à rede. Os dados foram apresentados esta semana no encontro do setor de telecomunicações. Além de prover o acesso à internet, o governo se preocupa com a qualidade das conexões. A gente tem um grande número de usuários de 3G e de 4G. Né? A, a gente já tem uma série de compromissos de cobertura. A Anatel, nesse momento, está fazendo uma proposta que vai ser discutida, que é o seguinte, não, vamos pensar em compromissos agora de velocidade. Tanto velocidade para curto quanto médio. Longo prazo. Agora, em 2014, as metas da internet vão chegar também às áreas rurais. Até junho, o objetivo é ter 30% dos municípios brasileiros com a cobertura da rede no campo. Esse percentual sobe para 60% no fim do ano. Além do acesso e da qualidade, a melhoria na infraestrutura continua sendo o foco do governo para 2014. Por isso, o Ministério das Comunicações espera a aprovação da Lei de Antenas. O projeto está no Congresso Nacional e prevê a unificação das regras para a construção de torres de celular nos municípios brasileiros. A gente tem expectativa de, de votar essa lei, né, o mais breve possível, porque ela cria aí um, um, um, um ambiente que permite a, o aumento da eficiência do investimento. Né, ao invés de você, numa no mesmo, no mesmo, mesma região, ter três torres de três operadores diferentes, você cria uma... Uma legislação que favorece o compartilhamento da infraestrutura passiva, diminui o tempo de implantação né, e estimula uma relação de compromisso entre a administração local e as operadoras. No encontro do setor de telecomunicações, o secretário disse ainda que o número de acessos da banda larga móvel subiu de 21 para 96 milhões nos últimos três anos.